Fala galera, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um novo token muito promissor chamado Tartaruga Coin. Esse token tem uma ideia muito bacana, você vai conferir no vídeo de hoje, então se você já tá curioso, deixa seu like e vem comigo. Então bom, basicamente estou aqui no site do projeto, tudo que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, todos os links vão estar tá aí embaixo pra você poder conferir na íntegra. E aqui a gente tem a TTC, né, que é a abreviação, a sigla aqui da Tartaruga Coin, então tá bem bacana já essa moeda, né, e bora ver mais a fundo aqui do site e do projeto. Então, bom, basicamente, primeiro tem que saber que a Tartaruga Coin tem um supply de 10 bilhões, ou seja, um supply ali de acordo né, com a média do mercado, então tá ok isso aí. E é um projeto de cripto turístico imobiliário de multi-blockchain. Então, ele está tanto na Waves quanto na BSC, tá? Então, muito legal, cara. Inovador, né? Multi-chain é diferenciado de outros projetos e ele está voltado para o ramo imobiliário. Então, se você é um cara que gosta mais de segurança, você gosta de investir em imóveis, você quer uma, ter uma segurança. A gente sabe que criptomoeda é algo um pouco mais arriscado, mas se você tem um perfil mais conservador, você quer segurança, então é uma criptomoeda que investe em imóveis, imobiliário. Então, você vai entender essa segurança, né? É bem legal, né? Já dá para entender um pouco. Então, olha só, vou até ler aqui no meu roteiro. O arrecadado, né, o objetivo arrecadado de início deles, do token, do projeto, é para comprar terrenos e investir na construção de pousadas, para utilizar as locações para queima e recompra do token TTC. Ou seja, olha só, você investindo aqui nessa criptomoeda, você vai estar investindo na real num imóvel físico, num terreno físico, né, onde eles vão construir pousadas. É basicamente essa que é a ideia de forma bem resumida. Tá, não tem segredo, cara. Você investe num token Tartaruga Coin, você vai estar com esse token lastreado a um terreno, a um imóvel físico, né, que vai ser uma pousada que vai gerar rendimentos ali, né, vai gerar um retorno, obviamente. E algumas metas aqui eles já estão batendo, tá indo no mês de julho aqui a listagem na Coin Ranking Coin Ketchup, com CoenPaprica, então isso é muito bom para divulgação do projeto, essas listagens para visibilidade, né? E dia 20 de junho, lançamento da Dex TTC, dia 15 de agosto, lançamento do site da agência de turismo TTC, ou seja, até a agência de turismo vai ter do projeto. Então, dá para entender né, tudo o que eles estão fazendo aqui, toda essa questão de pousadas com o agenciamento de é, turismo, né? E tudo isso você vai poder estar tá participando se você acreditar nesse projeto, nesse token. Que é o Tartaruga Coin. Temos também no dia 25 de setembro o lançamento na Dex Trade e temos o sócio especial TTC, que são todos os holders com mais de um milhão de TTC. Então, se você quiser ser um sócio especial, né? Você vai ter a recompensa de 3% de transferência, 12% da DEX e 12% das pousadas, tá? Ou seja, você investindo aqui no token mais de um milhão de tokens, né? Não um milhão de reais, tá? Um milhão de tokens aqui, você ganha todas as recompensas. Então, por exemplo, uma porcentagem da pousada, que a galera vai para pousada, os lucros da pousada, a porcentagem vai ser distribuída para galera que tem o token. E bom, resumindo aí, o projeto foi isso, né? E agora a gente vai fazer mais uma leitura aqui mesmo do projeto aqui no site. Aqui mostra um pouquinho mais da parte de turismo, tá? Então o projeto tem a visão estrutura e estabilidade e decidiu inovar e investir no turismo de pousada com pesquisas na região do litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. Viu a possibilidade de um enorme crescimento turístico, pois tem várias formas de turismo na região e, acima de tudo, Maracajaú, agora considerado o Caribe Brasileiro, que tem arrastado uma multidão para os mergulhos e a apreciação dos peixes ornamentais, tá? Então, você que estava com dúvida, ah, vai ter aonde esse terreno, essa pousada? Aqui na região do Rio Grande do Norte é a ideia inicial. E aqui, então, se você gostou do projeto, quer adquirir o token, a gente vai ver como, tá? Lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento, mas sim um vídeo de caráter informativo né, e educativo. Então, temos aqui como adquirir o token TTC, você pode clicar aqui no botão saiba mais, e aqui mostra um pouquinho, para você adquirir o token TTC. Então, você que está querendo aguardar uma nova criptomoeda, chegou o um momento, vai adquirir o token Tartaruga Coin, tem aqui um formulário oficial, tá? Lembrando que aqui, nós corretora e futuras corretoras, é órgão que queremos estar listados. Temos a Waves Exchange aqui, PancakeSwap, CoinCodex, CoinMarketCap, Dextrade, Dexttc, CoinCheckup, CoinPaprica... Tem um bank aqui também com Enguico, com ranking e aqui temos a equipe com RL, Altcoin, LeCrypto, Leo Jurídico, Marciano Transporte e Página Digital. E enfim, clicando aqui em comprar, mostra aqui as trocas do TCC, tá? Então basicamente aqui tem diversas maneiras. Tem PIX, tá? Então tem um PIX aí do time deles, tá? E também aqui tem alguns interesses se você quiser fazer transferência em criptomoeda. Tem BUSD, que é dólar, tem BNB, tem a Waves, como a gente citou, tem LTC, tem TRX também que tem é, taxa bem baixinha. Doge, então aqui, principais moedas no mercado se você quiser fazer as transferências. E aqui você preenche com o seu nome, seu e-mail, seu telefone, o valor em dólar, né? A quantidade de dólar que você quer adquirir do token. O pagamento, né? A criptomoeda ou PIX aí, a hash, né? carteira que suporta token para recebimento do TTC, né? E, bom, é basicamente isso, tá, galera? O projeto, acho que deu para entender, é bem simples de entender, mas, obviamente, se você ainda tem alguma dúvida, cara, eu vou deixar aí embaixo para vocês o Telegram do projeto, tá? Então, aqui fala, né, que basicamente o projeto é o Blockchain e Seja Estabilidade, e aqui tem 1180 membros, né, 1180 pessoas no Telegram. Então, cara, não entre em nenhum projeto se você tiver com dúvida, isso eu falo em todos os vídeos aqui do meu canal. Então, vai lá tirar as dúvidas, pergunta a galera, tá com alguma dúvida, ah, sobre o terreno, vai lá perguntar pra galera, tá com alguma dúvida sobre como comprar um token, se você é novo no mercado de criptomoedas, pergunta pra galera, lá tem diversas pessoas que vão poder conversar com você, tirar uma ideia, te auxiliar, então cara, é muito importante isso, você entender bem o que você tá fazendo, para poder tá fazendo um investimento, então vai lá tirar as dúvidas, cara, não tenha medo, vai lá. E aqui para quem gosta de analisar também a questão contratual, temos o token aqui Tartaruga Coin, aqui tem 91 holders, então tem aqui as transferências e tudo mais, para quem gosta de fazer uma análise análise mais minuciosa, também vai estar tá tudo isso embaixo para vocês aí, para você conferir na íntegra. E enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, lembrando que todos os links reforçando, né, tá tudo aí embaixo para você conferir, tamo junto e até a próxima!